Acompanho no Rio Mafra Mix, manhã de terça-feira, e hoje nós estamos com um convidado muito ilustre, Cícero Blay Júnior. Ele é presidente da Câmara de Comércio Brasil-Luxemburgo, acompanhado também de seu vice-presidente, Arnoldo Blay Neto, para conversarmos um pouco mais sobre a presença do país Luxemburgo, a capital financeira da Europa aqui no município Rio Negrense, município Mafrense, em nossa região. A gente vai conhecer o um memorial que já está sendo desenvolvido aqui no município, pertinho, inclusive é, dos estudos do Rio Mafra Mix, na antiga, do lado da Antiga Reunidas, para vocês terem conhecimento. Vamos falar também do meio ambiente, a importância que tem o meio ambiente nesse momento e a relação que tem também com esse país que está vindo aí com muitas novidades para a nossa região. Presidente Cícero, satisfação de estar conosco e vamos bater um papo sobre Luxemburgo e o que ele vai trazer de progresso, ou já está trazendo. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Quero dizer da alegria de poder estar aqui contigo, divulgando um pouco mais essa presença de Luxemburgo na vida dessa região, o Rio Mafra. Nós temos que lembrar que há 200 anos atrás, aportaram aqui, nessa região, os primeiros de imigrantes ditos alemães. E, entre eles, quatro troncos de imigrantes eram dos na realidade e nós convivemos os Blei, os Green, os Stresser e os Klaus são quatro troncos, não só um, né? e isso nos dá muita satisfação de poder reconhecer e abrir essa essa compreensão depois durante tanto tempo que todos nós, inclusive eu mesmo me, uh, me, me, não me tinha como luxemburguês, não sabia que eu era um luxemburguês. E com a abertura do Luxemburgo para acolher cidadanias no exterior, nós acabamos entrando nessa, nessa, nessa empreitada de Luxemburgo, e conseguimos há seis anos já o passaporte, a cidadania, a carteira de identidade, e somos presentes ali. Né? E mesmo agora vai ter uma eleição lá em Luxemburgo, e uma das primeiras coisas de usar esse, esse canal de comunicação é chamar as pessoas luxemburguesas para votar. Nós temos tanto o direito de votar quanto temos o direito de votar no Brasil. E sabemos que eu voto um. Instrumento democrático de grande impacto, de grande reconhecimento. Né? Agora, nós estamos aqui também para fazer uma. Uma, um brinde a junho, né? um, junho um, um, um mês do ano muito importante para nós, por conta dessa questão ambiental, o dia mundial do meio ambiente, e no dia 23, o dia de Luxemburgo, né? a data de aniversário do Grão Ducado do Luxemburgo, e com isso todos nós nos reunimos aí com uma grande expectativa de, de proporcionar as coisas necessárias para essa celebração. E uma delas foi o próprio Memorial de Luxemburgo. Há três anos nós estamos trabalhando junto à Prefeitura Municipal, o plano Diretor da Cidade, a Câmara de Vereadores, os segmentos, as secretarias de cultura que nos deu uma acolhida maravilhosa. Nós estamos trabalhando para liberar a área que foi da antiga Termoelétrica a óleo do Nicolau Blei Neto. Isso já 100 anos depois que o velho Nicolau, o pioneiro, chegou. O neto dele, Nicolau Blei Neto, fundou aqui, nessa região do, do Parque Paraná, uma, uma usina termoelétrica, usava óleo. E nós descobrimos, através da de investigação da professora Cinti Cordeiro e outras pessoas também se reuniram a isso, nós conseguimos estabelecer a origem desse Parque Blay original. E é uma área muito bonita, muito, muito, e hoje ainda estão lá as ruínas, e nós pretendemos retomar essas ruínas e colocar à disposição da sociedade toda de Rio Mafra. Onde nós vamos a referência do lado aqui da, da antiga Reunidas, em de transporte. Bem aí, Da frente da Reunidas, do lado oposto da rua, estão as, as cinco paredes. É, de mais de 100 anos que nós vamos tentar fazer uma recuperação não pudemos entregar isso agora no, no, no aniversário do Luxemburgo, que era a nossa intenção por conta do, do, das exigências legais e, e, e burocráticas que nós tivemos que enfrentar normal, né? uma área de 8.700 metros quadrados a quatro quadras da praça João Pessoa a principal praça de Rio Negro com certeza uma, uma, uma discussão foi muito intensa em cima dessa desapropriação. E uma coincidência, né, a gente interpreta isso de uma, forma, de uma forma positiva também com relação ao meio ambiente, porque na realidade foi o Rio Negro que preservou essa área. O Rio Negro, que dá nome à cidade, com a sua expansão nas épocas de cheia, acabou limitando... A construções civis naquela área, e só a, a, a, a termoelétrica que o Nicolau colocou, ela está em cima de um terraço feito de terra mesmo, compactada, é uma obra de engenharia dos anos 1900 e, e pouco, que nos dá uma, uma satisfação imensa de reportar, né? tem muita coisa para ver ali, muitos, muitas referências. A todas essas famílias que vieram aí de Luxemburgo. Já trazendo para a atualidade, presidente Cícero, o senhor é presidente da Câmara de Comércio do Brasil Luxemburgo, tem a, a sua sede em Curitiba. Qual é esse interesse e o porquê dela ter uma sede, vai ter uma sede aqui no município de Rio Negro? Por conta dessa acolhida da prefeitura, acolhida da, do, das pessoas que ainda estão aqui. Talvez aqui essa região seja a que mais concentra descendentes de luxemburgueses, desses quatro troncos. No Brasil inteiro não tem uma concentração tão grande de pessoas quanto tem aqui em Rio Negro e Mafra. Então nós vemos, por exemplo, que apesar de ter sido fundada em Curitiba, por iniciativa dos luxemburgueses que estão dispersos lá na, naquela, naquela capital do Estado, nós estamos percebendo cada vez mais que usar uma Câmara de Comércio estaria muito mais próximo do serviço que ela pode prestar se ela estivesse sediada aqui no Rio Negro. Então aproveitando, provavelmente, nós temos que discutir isso ainda, está em processo das assembleias e tal, mas provavelmente a gente vai fazer a parte da sede, inverter o papel, em vez de ter uma sede uma sede em Curitiba, um escritório, por exemplo, em Rio Negro, nós faríamos o inverso, teríamos a sede em Rio Negro e uma representação em Curitiba para as pessoas que estão lá. Então, nós estamos indo no início dessa ideia. Nós pretendemos entregar esse pacote todo entre Memorial de Luxemburgo no, parque, no antigo Parque Blay e a sede nova da Câmara de Comércio, Provavelmente no aniversário da cidade, aí por 11, por 15 de novembro, vai dar para ter já ajeitado o local, feito a primeira entrada. Nós estamos entrando com muito cuidado, porque tem espécies remanescentes da Mata Atlântica ali, nós temos que ter esse cuidado é, para poder ter um, uma conexão com essa questão ambiental cada vez mais forte. Luxemburgo sendo a capital financeira, da Europa, uma referência muito grande. O que, que reflete em termos financeiros, em valores, para o município Rio-Negrense? A dupla cidadania pode se, se morar, inclusive, lá. Mas o que retorna para cá? O que, que pode acrescentar na economia Rio-Negrense, na região, na realidade? É, nós não, não, não descobrimos uma casquinha do que Luxemburgo pode oferecer para o Rio Negro ainda. Por, temos tido várias conversas, etc, mas ah, o fato de adensar a presença de Luxemburgo no memorial que não existe na América do Sul inteira, não tem nenhum memorial do porte de, desse que vai ter em Rio Negro. Isso significa nossa visibilidade lá também. Porque para eles, o Rio Negro, o que, que é isso? Né? Para nós, nós sabemos que o Luxemburgo, apesar de ser um país muito pequeno, está sendo sede financeira da Europa no lugar da Inglaterra. Todos os bancos mundiais estão lá, todas as grandes corporações, Google e todas as outras, Amazon e a própria Ambev, que é uma empresa brasileira está lá em Luxemburgo com sede, a KPMG, que é uma empresa de consultoria internacional, tem sede em Luxemburgo, então tudo isso leva a crer que de lá para cá, na hora da visibilidade pode vir muita coisa. Nós temos perto da cidade de Foilin, que é a cidade de onde vieram essas famílias, nós temos lá um liceu de, de agricultura e pecuária que pode, oferecer ao Colégio Agrícola de Rio Negro uma nova perspectiva de desenvolvimento, de intercâmbio de alunos, de, tra de trazer tecnologia. Eles são muito adiantados na, na produção de leite lá. Eles estão tirando o leite AAA, que é o, o leite mais sofisticado já do, do próprio, na própria ordenha, pela, pela característica genética das vacas e pela característica, alta característica alimentar das forragens que eles dão. E essas forragens podem ser transferidas para cá também, iniciar um novo ciclo também econômico aqui em Rio Negro, como já tivemos vários, né? erva mate, etc. Aí, a partir desse, então, desse raciocínio que o senhor está expondo para nós agora, desenvolvendo, esse memorial vai ser a ponte, o que vai dar uma visibilidade do município de Rio Negro, da nossa região, para o povo de Bem, Luxemburgo. O tamanho é Luxemburgo? É pequeno. Tamanho de Curitiba, da cidade de Curitiba. Tem 600 mil habitantes em Luxemburgo. É muito pequenininho. Só que o uma, uma, uma, uma, um índice de. O índice per capita de salário mínimo, essas coisas, é muito alto. Talvez o maior, segundo, terceiro, o terceiro, maior do mundo é o salário mínimo de Luxemburgo. Então é um país que tem um poderio muito grande, independente. É um país que resistiu a pressões de toda a Europa em volta para tomar conta dele, resistiu. Ficou pequeno, mas resistindo. Então, resistindo à soberania, né? que é o que a gente vê. Agora, com certeza, a absoluta a repercussão do memorial aqui é um fato físico, é um fato material, não é um evento. Um evento que vai reunir 500, 600 pessoas. Nós fizemos três, quatro eventos desses aqui em Rio Negro e Mafra. O memorial, no nosso entendimento, é um... É um componente, um componente material da, do respeito, do retorno que essa sociedade de Roneira e Mafa está dando para o próprio país de origem. Então, tem aí um significado enorme. Nós estamos trabalhando muito isso. Estamos vendo, com o apoio, de, de, de, inclusive, de empresas de propaganda e publicidade, a possibilidade de dar um tratamento bem forte, isso aí, para que seja visível. Qual é o próximo passo? Próximo passo, nós estamos aguardando ações precursoras da prefeitura, que seria fazer um levantamento vegetal do lugar, entrar com muita parcimônia, cortando aquilo que não tem interesse, são mais matos comuns, e abrindo essa área, gramando essa área, fazendo o começo da abordagem da recuperação das ruínas. Olha, a, a, nós temos também eh, a nossa presença aqui conosco, no nosso estudo, agradecendo eh, mais uma vez a historiadora Cíntia Cordeiro, Rio Negrense, Rio Mafrense, que tem colaborado bastante também com informações eh, sobre esse processo, né, esse momento, esse desenvolvimento do país de Luxemburgo para o município de Rio Negrense, Mafrense, né, para a nossa região mais podemos acrescentar? Podemos acrescentar esse convite de conclamar todos indistintamente, a todos que estão ou não na, na Câmara de Comércio, que estão em outros movimentos luxemburgueses, que se reúne em torno dessa ideia do memorial. Isso não é uma coisa de posse da, da Câmara de Comércio, isso é uma coisa que diz respeito à sociedade luxemburguesa que aqui reside. E na hora de trazer também que a gente possa estar em torno de algo que pode trazer cursos de língua, pode trazer contatos comerciais, contatos industriais, contatos bancários. Né? Não podemos esquecer que temos hoje o presidente do BRDE, o um o Wilson Blay-Lips, que dá sido aqui uma pessoa que temos apoiado muito em várias coisas, ele está bem constituído e não há uma vírgula, uma vírgula fora da legalidade nesse processo. Nós estamos demorando para conseguir os passos que estamos dando porque todos eles são absolutamente legais. Nós aguardamos os tempos, aguardamos a forma. Claro que com uma angústia muito grande de querer começar o mais rápido possível, mas com paciência para que a coisa possa ser, possa não ter uma expectativa de amanhã ou depois isso aí não acontecer. Todos os passos são dados com muito rigor, com muita consonância com a orientação da Prefeitura. Portanto, mais dia menos dia, esse memorial vai estar na mão do, dos rinegrentes e uma frente. Para fecharmos, a palavra para o momento intercâmbio. Palavra no momento intercâmbio. palavra construir o lado de cada ponte. O lado de lá da ponte está construído e Luxemburgo, através dos da, da, seus programas de apoio internacionais, super bem construído, tem uma agência chamada Lux Development ou seja, a agência de desenvolvimento de Luxemburgo muito interessada no Brasil tem vindo missões de lá para cá eu tive há pouco tempo também por lá conversando com empresas em Luxemburgo e na Bélgica exatamente no sentido de aportar tecnologias novas né, nas áreas então a possibilidade de fazer uh, descobertas de mundo, né, complementar ensino, complementar a formação das pessoas, trazer uma nova perspectiva para as pessoas que às vezes não encontram, no lugar que estão, não encontram oportunidades, mas saindo fora, vendo alguma coisa, voltam com novas ideias. E isso tudo significa garantir o futuro, vamos dizer assim. Né? Ou seja, pavimentar o futuro. O futuro existe para todos nós. Porém, temos que pavimentar, temos peça por peça, tijolo por tijolo, e chegando nesse futuro, construindo o futuro. E é isso que nós estamos fazendo aqui, celebrando agora o aniversário do Luxemburgo, celebrando agora o Dia Mundial do Meio Ambiente, e nos propondo a ter dia 15 de novembro, no aniversário de Rio Negro, aí o parque já aberto. Presidente, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Então, aos nossos seguidores que estão nos acompanhando, para nós termos um entendimento cada vez maior e melhor sobre a presença do país Luxemburgo, dupla cidadania, como por exemplo, em nossas redondezas, em nossos arredores, Rio Mafra e região. Agradecendo mais uma vez, portanto, a presença do senhor Cícero Brei. Júnior, ele é presidente da Câmara de Comércio Brasil Luxemburgo, que vai se, se instalar aqui no município Rio Negrense, junto com o seu vice-presidente que nos acompanha, Arnoldo Brei Neto, e da historiadora Rio Frense, que está nos, acompanha, nos acompanhando nesse momento. Presidente? Cíntia Cordeiro. Cíntia Cordeiro, que está conosco em nosso estúdio. A gente retorna com toda certeza outras vezes com outras presenças também de outras pessoas, mas falando sempre do mesmo foco, na presença do maior país financeiro da Europa, que é Luxemburgo, aqui em nossos municípios, Negro Mafra, em nossa região. Até mais.